Você até pode comparar você de hoje Com você de ontem Com você da semana passada Com você do ano passado É uma competição de você por você mesmo Porque aí sim é algo mais justo Você sabe onde você errou Onde você tem dificuldades né? Onde você já melhorou demais Onde né? você mudou demais Sejam muito Muito bem vindos Meu amigo e minha amiga Ser uma pessoa melhor Isso existe Mas querer ser uma pessoa melhor. Já se fez essa pergunta? Exemplos: você é muito calado, ou fala demais, fala coisas que não devia, ou aceita demais a ideia dos outros, acaba vivendo a vida que os outros querem e não é que você escolheria, né? É que preenche as suas vontades. Outros exemplos: você se apega demais a certas pessoas. Ou você não sabe perder, não sabe lidar com essa questão de vitória, derrota. Ou procrastina demais sobre coisas que você teria realizar com a sua vida. Ou então, coragem, medo. né? Exemplos aqui, de verdade, são milhares, são quase infinitos. <risos> então vamos lá, sobre ser uma pessoa melhor, se isso existe. A primeira resposta que eu quero trazer é, assim, muita atenção aqui. Eu verdadeiramente acredito... Que o sentido da vida é se melhorar, é ser uma pessoa melhor, é corrigir questões morais, questões comportamentais. Mas por quê? Por que, Pedro, ser uma pessoa melhor, corrigir isso? Eu verdadeiramente acredito que para ter uma consciência tranquila, para relaxar em paz nos dias finais. E uma observação aqui, muito valiosa, né... Pode ser algo pessoal meu, mas não caia no erro de querer buscar a perfeição, transcender, né? É, porque agora você só pensa coisas bonitas, né? Só deseja coisas bonitas para os outros. Agora você é perfeito. Nem mais um ser humano praticamente, né? Agora você é um outro nível, uma outra hierarquia. Mudar certas coisas que você sabe que poderiam ser melhor. Você tem a capacidade de fazer, não é? Você sabe que você tem esse potencial. Porque aqui somos todos alunos, aprendendo, errando, aprendendo. Então pode ser algo pessoal, Mas eu verdadeiramente acredito que a perfeição também não é deste mundo, meu amigo e minha amiga. Sobre qual o significado da vida, eu verdadeiramente peço que vocês coloquem aí nos comentários é, eu estou sempre à procura de novas visões, novos pontos de vista. Então, por favor, coloque aí vamos compartilhar algumas boas ideias. Porque mente aberta sempre, né? E agora, a próxima reflexão valiosa que eu quero trazer para vocês é... Não se compare a outras pessoas e nem deixe comparar em você. Ainda mais se você for se comparar a vida que a pessoa coloca no Instagram. Porque a só tem os melhores dos melhores momentos, os mais radiantes, os mais espetaculares, os mais fantásticos possíveis. E a gente sabe que a vida não é só curtição, né? Tem muito perrengue, muita pedreira no meio do caminho. Nem é pedra, né? É uma pedreira inteira. <risos> Mas eu espero que você pegue essas pedras e construa um castelo como naquela frase clássica, né? Fazer dos limões uma limonada. Então vamos lá. Por favor, lembre-se disso, meu amigo. Minha. A comparação ela é sempre um tiro no pé, porque você nunca mergulha na vida dessa pessoa. Né? A pessoa só coloca para fora aquilo que ela quer colocar para fora. Então você só vê os melhores dos melhores momentos, por exemplo. Então o melhor caminho é acabar de vez com comparação. Né? Você até pode comparar você de hoje com você de ontem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 que tem alguém numa situação pior do que eu. Talvez funcione para você, né? Esse pensamento ele tem seus pontos positivos, seus pontos negativos, mas a verdade é que é sempre bola para frente. Se precisar de ajuda, peça ajuda e, e também agradeça, porque talvez ou muito provavelmente tem alguém numa situação pior do que você, como também tem alguém sempre numa situação melhor do que você. Né? Daí eu venho reforçar a comparação você com você mesmo, ela é muito mais justa, ela é muito mais clara, ela é muito mais produtiva. Simbora! E por favor, meu amigo e minha amiga, confiram os outros vídeos que já temos no canal, já falamos sobre muita coisa bacana por aí, e se você quiser sugerir algum vídeo, sugerir algum tema, sugerir algum assunto, deixe aí nos comentários que eu irei com o maior prazer fazer um vídeo que vocês estão procurando. Então vamos lá, meu amigo e minha amiga, a penúltima reflexão que eu quero trazer antes de finalizar esse vídeo. Essa aqui é importante, acompanhe. Se você já está nesse caminho do autoconhecimento, né, de querer se melhorar, de querer corrigir certas coisas, lembre-se que as pessoas ao seu redor estão te observando. Elas olham e falam. Fulano fala tal coisa e fulano realmente faz o que fala. Acho que esse é um dos grandes motivos de querer se melhorar. Porque ser exemplo, né? Mesmo com todas as nossas falhas, ser exemplo motiva muito as pessoas ao seu redor. Então, na ideia de ser uma pessoa melhor, se isso existe, é autoconhecimento de você perceber as suas falhas, perceber onde você pode melhorar, onde você tem potencial de ser melhor. Existe um erro muito comum, que é tentar mudar o outro, ou a ilusão de controle sobre o outro, né? de que você pode convencer o outro a fazer algo do jeitinho que você quer. Então, sobre ilusão do controle, é, querer mudar o outro ou tentar mudar o outro, tem vídeo fresquinho saindo no canal, se não foi ao ar, deve estar indo ao ar nos próximos três dias, por aí. Então, eu vou deixar o link na descrição, ou talvez bem aqui, ó, nesse cantinho aqui, ó, ver se apareceu o, o link desse vídeo. Ilusão do controle sobre não tentar mudar o outro. Qual é a melhor forma? Acompanha lá, meu amigo minha amiga. E além dessa, tem outras formas de você contribuir para a sociedade. Você pode espalhar boas mensagens, você pode levantar certas reflexões na roda de amigos, ou quando alguém vier desabafar, você escutar. Né? As pessoas precisam ser mais escutadas hoje em dia. Realmente faz falta as pessoas escutarem, mas não para julgar, não para criticar, para difamar, falar que ela errou. Outra forma de contribuir para o mundo também é quando alguém vier com uma opinião, com uma ideia, você falar Rapaz, eu acho que não é muito bem por aí. Você já considerou outro ponto de vista? Você já considerou esse esse argumento aqui? Porque às vezes a pessoa realmente apenas não percebeu. Né? Ela ficou focada ali naquele ponto de vista e não se abriu para outras questões, para outras visões. E sobre diálogo, sobre debate, é uma questão que a gente precisa melhorar muito. Porque o que eu vejo é o ego ficando muito alto nessas situações. E um lembrete, que o foco desse diálogo, que o foco dessa conversa, que o foco desse bate-papo sobre ideologias, não seja uma questão do ego, de você querer que a sua opinião, que a sua ideia, seja dominante naquela roda de amigos. É muito mais querer trocar conhecimento. Olha, eu tenho esse ponto de vista, né? Eu vivi isso aqui na vida e para mim essa é a melhor forma. E a pessoa vai vir com o ponto de vista dela. Então, o objetivo seja essa troca de conhecimento, e não uma questão do ego de querer ganhar, de querer dominar aquela conversa, né? De querer que todos olhem para você e que né? questões do ego, vocês sabem. E agora para fechar esse vídeo, fechar essa ideia, né, acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais longo, mas bem valioso, porque é algo sobre a sociedade. Eu tentar me mudar, tentar me melhorar, influencia demais na vida do outro. Da mesma forma que o outro se melhorar, influencia demais na minha vida. Então, esse é o assunto que eu quero entrar agora. Porque frequentemente, frequentemente, a gente fala que os outros precisam, né, ter mais paciência, por exemplo, e os outros precisam ser menos agressivos e eles precisam saber dialogar mais, ser mais claro na conversa, mas eu vim aqui lembrá-los e cobrá-los. <risos> você pede paciência dos outros, mas você é paciente? Você tem essa paciência que você cobra? Você realmente controla a sua agressividade? e ouve o outro, tenta entender a situação do outro, mesmo quando ele vem com 10 mil pedras na mão, então você fica aqui né, se protegendo, mas disposto a ouvir? Ou você já está ali ouvindo apenas para retribuir a pedrada, né? Sobre paciência, por exemplo, é, irei falar sobre mim. Eu sou uma pessoa muito tranquila, muito da paz, realmente, muito da paz. Mas uma coisa que me tira do sério, me incomoda, é ver as pessoas errando, com coisas muito simples, sabe, vou dar um exemplo aqui do trânsito, né, A pessoa que não dá seta, a pessoa não dá seta, a seta tá na mão da pessoa, ela não dá seta, é só ela fazer, ó, você tá com a mão no volante, você faz isso aqui e o carro vai dar seta, <risos> eu já cansei de ver várias vezes ambulância, ali atrás da pessoa, atrás da pessoa e você fica preocupado, pensando o que eu posso fazer, né? E a ambulância ali, ou o carro da polícia ali, e a pessoa realmente não sai. E é algo tão simples. Olhar pro lado, livre, e mudar de faixa. Mas, é, eu não consigo explicar. Eu não consigo explicar, realmente me tira, me tira de sério. <risos> Cartão sem limite estourado no Instagram. Pode ter quem goste, mas eu não sou fã. Quer saber a sabe, na verdade? Deixa eu aqui mesmo, com o meu jeito matuto. Mas era essa a reflexão, meu amigo. A gente cobrar que o mundo tenha mais respeito, que o mundo tenha mais igualdade, que as pessoas se ajudem mais, se respeitem mais. Mas a gente também precisa entrar nessa participação. Né? A verdade é que o mundo tem milhares de coisas que a gente precisa corrigir. A lista é enorme, então pegue uma coisa dessas e comece a mudar em você. Seja você mais paciente, você com mais diálogo, você mais amoroso. E foi isso, meu amigo e minha amiga, um conteúdo valioso. Eu espero que vocês tenham verdadeiramente gostado, trouxe aqui no capricho para vocês. É a segunda vez que eu gravo esse vídeo porque na primeira não ficou no nível de ideias que eu queria. Então, por favor, deixe aí nos comentários, mande para um amigo, mande no grupo da família. Vamos ajudar a espalhar a palavra. E lembre-se, eu acredito em você. Você é a chave para a mudança do mundo. Eu sou a chave para a mudança do mundo. Cada um aqui tem algo para contribuir. Né? Tem um potencial guardado. Antes de cobrar do presidente, pobre de você, meu amigo e minha amiga, seja você o mais correto, você o menos corrupto, e tenha a consciência tranquila, tenha a consciência tranquila que eu fiz o melhor que eu podia fazer.